Se por mais que eu queira, eu não tenho nenhuma regulamentação, não tenho nenhum rito institucional para provar isso que vocês estão me trazendo. Eu conto essa história para dizer que hoje, 20 anos depois, a história não muda muito. Tá? A gente encontra situações muito semelhantes a esta em alguns dos estados da Amazônia. E... A primeira grande movimento que nós fizemos foi em 1998 em Praça de Castro no Acre, numa articulação com o CTA do Acre, realizamos o primeiro encontro uma oficina de manejo florestal comunitário e familiar na Maralhãia. Então, em 1998, a gente tinha pouquíssimas experiências, projetos pilotos pagados em alguns territórios e que estavam enfrentando os mesmos problemas. Eu trazia de Marabá um problema que no Acre se assemelhava, aqui no Amazonas se assemelhava, aqui em Rondônia se assemelhava. E aí saímos de lá, passamos cinco dias lá, e saímos de lá com uma minuta de instrução normativa para a regulamentação do manejo. Então isso foi uh, publicado, lembro muito bem, 31 de dezembro de 2000, de 98, e nós vibramos na né? época conseguimos, é agora que as comunidades na Amazônia vão fazer maneira Mas nada, aquilo tão pouco influenciou, ah, porque a gente chama que estas decisões, estes procedimentos, não, necessa não necessariamente percolou dentro desses organismos. A gente até fazia outro dia uma análise sobre o Bolsa Verde, a gente falava de uma abordagem que a gente chamava de rito institucional, que eu acho que era isto que deveria ter sido feito há 20 anos, quando a gente fez essa discussão da discussão normativa. As primeiras, com todas as precariedades, que tem, então regulamentaram o manejo. Mas isso influenciou o seguinte, ah, para que a sociedade civil, naquela época, tivesse ah, uma, uma tendência de articulação interinstitucional. Então a IB, WWF, IPAN, Amazon, enfim, não vou, fora, não vou citar porque Amigos da Terra, o Esmeralda participou muito desse processo iniciar. É, a gente resolveu se juntar para dizer o seguinte: temos um problema e temos que atacar. E aí constituímos em 2000 o que a gente chamou muito semelhante para o mês anterior também, obviamente para um outro tema um grupo de trabalho para o manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira. Então isso possibilitou é, entre 2000 e 2002, eu diria, sabe, um, um boom, digamos assim, não de iniciativas na Amazônia, mas um boom de discussão, de formulações e de proposições, a, a que saíram dessa dimensão de regulamentação, de legislação, mas para ações de fomento, então. Qual é o sistema de crédito? O que, que tem de manejo de estar no sistema de crédito? Como que isto poderia se relacionar com a dinâmica de manejo praticado por comunidade? Que dinâmica é essa? Que processos sociais são esses? Como é que isso chegava até os técnicos? como é que isso se relacionava no dia-a-dia dia e tudo mais, quais eram os conflitos. Então, tudo isso, a gente passou uns três anos aí, de uma forma intensa, discutindo essas questões. E chegamos a uma conclusão também, ultimamente eu tenho sido bastante pessimista com isso, eu estava até conversando com a Neila lá, porque na época ainda estava no mesmo e dentro do PPG7 foi um dos principais programas que incentivou ah, que fomentou esses tipos de atividade. Eu comentava com a Neila, maneira eu comentava. tem novidades? Eu digo, não. Mas no decorrer dessa, dessa conversa que a gente vai ter, a gente vai chegar aqui. Temos algumas novidades sim, também algumas boas, outras nem tanto. Ah, mas assim, eu diria que este período, 2000, 2012, meados de 2003, a gente estruturou é, o que hoje é um programa federal de apoio ao manejo florestal comunitário e familiar. Então, a gente é, estas a, articulações, elas deram a, elas encontraram ressonância na época com também o advento da lei de gestão de florestas públicas, essa questão da descentralização, da gestão florestal e num, num cadastro nacional de florestas públicas que o serviço florestal fez chegou a uma informação naquela época que mais de 60% das florestas públicas elas eram oriundas de territórios comunitários, só então Camparainho. Tá então é preciso necessariamente é, ter um olhar diferenciado para isto e incorporar o conjunto das discussões que até então aquele GT tinha acumulado ah, no processo. É, e como que isso deveria ou ser internalizado, de alguma maneira, na Lei de Gestão de Florestas Públicas, não encontrou espaço para isso é, mas o Governo Federal sinalizou como um programa, que é hoje o que eu chamo de Famigerado, o Programa Federal de Apoio uma vez, ao Manoesposto ao Comunitário Familiar. Então, assim, a contundência daquele processo de articulação inicial foi materializado a, um reconhecimento público do, do serviço florestal brasileiro, que sim, as florestas comunitárias eh, eram importantes para a equação da produção de produtos florestais no país. Então, essa era uma mensagem e foi em cima disso que a gente problematizou, a gente se articulou e, novamente, eh, aproveitando uma articulação de um congresso internacional de manejo comunitário, novamente no Acre, a gente qualificou então a demanda para os gestores que estavam à frente do Ministério do Meio Ambiente e, na época, do Programa Nacional de Florestas, que foi o antecessor do que hoje é o Serviço Florestal. Então, uma rodada de discussão, esse GT qualificou a demanda e foi a. Em 2009, então um processo que é evolutivo mesmo, na história. Em 2009 foi a, aprovado, digamos assim, publicado um decreto presidencial é, que, assim, ele teve como objetivo organizar e padronizar as ações de fomento para essas atividades, e reconhecendo então toda aquela dinâmica que a gente havia qualificado. Tá? Houve, eu diria que, duas movimentações interessantes neste momento. Tá? Um foi é, que eu chamo de ajustes no marco regulatório. Então, a gente tinha, em 98, a história normativa 456 do IBAMA e depois, com a descentralização da gestão florestal, é, e algum desses planos de manejo passaram a ser necessariamente é, licenciados a, pelos órgãos estaduais, mas aquelas florestas públicas comunitárias elas estavam e encontram-se fundamentalmente nesses dois órgãos, digamos assim. E esses dois órgãos careciam de ritos também que pudessem enfim, internalizar esta agenda. E aí, em 2010, o INCRA ele publicou uma gestão normativa que regulamenta o manejo e assentamentos, aí eu vou problematizar isso um pouco adiante, e o ICMBio publicou uma seguinte, a sua normativa também. Bom, de uma certa forma, dados de 2010, é, eu diria que esta é a última imagem que a gente tem ah, do panorama amazônico de manejo florestal comunitário, é, seja familiar ou pertenecido. A gente, assim, hoje já trabalha com familiar e comunitário, ah, identificando onde é que se estão no estado, nos estados da Amazônia, é, ah, fizemos um recorte também, mas aí muito pobres, digamos, de informações, porque ele se restringiu a seis produtos das cadeias da diversidade, mas que retrata também uma diversidade, sabe, territorial, e um grau de importância relativa, muito contundente, dos produtos oriundos de florestas e territórios comunitários. Então, a gente, muito mais nessa linha de reafirmação, da importância política ah, destes grupos sociais no manejo e conservação de recursos ah, na Amazônia. Então, este movimento todo ele, ele foi materializado neste estudo a ah, um diagnóstico encomendado pelo Serviço Florestal, tá? que a gente fez com a Amazônia. E o um exercício que a gente fez com a Amazônia, também muito interessante, foi de estimar um pouco a essa área potencial. Né? Então, se a gente for bastante modesto em termos de aproveitamento, digamos assim, deste potencial, a gente chega a, a um percentual bastante razoável de área, sabe, potencial de florestas para abastecer o mercado florestal no país. E a gente está falando somente aqui de Amazônia e de aproveitamento bastante modesto dos territórios comunitários, de florestas comunitárias, que foram caracterizadas inicialmente. Então, e é com essa informação também que a gente tensiona é, alguns dos estados. O Acre foi posto aqui na sessão anterior, que tem destaque nesta agenda. NERC também tem destaque. É, Amazonas tem algumas iniciativas muito interessantes. Pará, estamos no num, num momento, é, numa parceria com o Indeflor, também elaborando os primeiros programas, sabe, estadual de apoio ao manejo florestal comunitário familiar. O Acre, ou melhor, o amapá com iniciativas muito interessantes também, temos conversado muito com o Instituto de Estadual de Floresta, se aproximando é, desta agenda lá, o fomento é, para planos de manejo em assentamentos e também discutindo de forma bem responsável essa questão das unidades de conservação. Ainda ontem, estava reunido lá com a Anailda discutindo eh, como que a gente ah, interage para fortalecer essas agendas lá no próximo período. Ah, mas, assim, são informações que elas nos, ela nos proporcionam um tensionamento para alavancagem de agendas nos, nos, nos Estados. Tá? e que enfrenta uma série de desafios. Eu não vou entrar porque qualquer discussão de fomento à cadeia produtiva a gente não vai fugir muito do que está aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muito do que está ali é, é exatamente a falta de internalização por parte do Estado brasileiro, seja é, no colegiado que assumiu o programa federal de manejo florestal comunitário familiar e seja também, de forma relativa, nos estados, a partir do momento também que assumem localmente essas agendas. Então, tem um desafio, o desafio ele também não é muito diferente de, de, sabe, de outros, outros setores, outras cadeias, mas eu diria que, para a questão florestal, ele permanece e permanece de uma forma muito contundente. Tá? Ah, e aí temos serviços adicionais, porque por mais naqueles, entre aspas, ajustes no marco regulatório que foram, ah, assim, que aconteceram, eh, eles, de uma certa forma, inviabilizaram. Por exemplo, a Estusão normativa do Intra que regulamenta o manejo em assentamentos, ah, com a ajuda da Brenda, a gente fez um estudo ah, que colocou que a gente chamou na época de um dedo, ah, um suspiro naquela relação que de uma certa forma estava e continua se desenvolvendo em assentamentos, são relações prosmíscuas entre empresas e comunidades. E aí o INCRA, por conta de um tensionamento feito a ah, um relatório que a gente apresentou para o Serviço Social na época, ele não reconhece eh, que as empresas façam as operações diretamente é, nos assentamentos da reforma grave. Então, se por um lado esses ajustes deveriam potencializar, né, alavancar essa agenda, por outro, é, ficou sem se discutir uma transição para isso e de que forma efetiva os assentados poderiam é, participar, se organizar para que a gente pudesse fazer maneira Ou em que bases, em que, em que condições essa relação com as empresas elas poderiam acontecer e aí um, assim o resultado desse estudo ele mostrou de uma forma categórica há três situações mas que nenhuma delas tinha assim é, é, é, é, é, retorno para as famílias então é, a gente não vou me degustar muito sobre elas está publicado está disponível no nosso site mas, assim, é, o, o Greenpeace denunciou isto a, e nós, depois, não somente fizemos uma sistematização de uma forma categórica do, de qualificar essas relações. Então, a gente se debruçou sobre alguns dos contratos que eram estabelecidos é, nessa relação de empresa-comunidade e a gente viu o seguinte. Isto é um problema estrutural. Se não resolver isto, não vai ter jogo, porque ah, este assédio, digamos assim, às florestas públicas, se dá fundamentalmente é, porque também a lei de gestão de florestas públicas não decolou. Né? E se ela decolou, ela também ainda não atingiu a velocidade de cruzeiro. Então, é, é, a saída são as florestas comunitárias. Só que elas estão se reproduzindo, em relações em que as empresas estabelecem eh, acordos com as associações sem nenhum benefício concreto para as famílias. Seja nos assentados da reforma agrária, a gente vai também reproduzir isso tudo agora para as unidades de, de conservação. Tá? Apenas para finalizar, porque vai estar muito tempo aqui, eh, o que, que a gente pode trazer, assim, fazendo uma reflexão sobre esse retrospecto, diria que pouco favorável, a estruturação de uma cadeia é, florestal, considerando a premissa sabe, da produção das organizações comunitárias na Amazônia? Aí eu fiz um recorte para a questão madeireira, digamos assim, mas a gente pode extrapolar isso também para outros produtos. É, e como que isso necessariamente se relaciona com a discussão de rede, primeiro é importante dizer que isso não é um consenso. Tá? Tem, é, tem, digamos assim, setores de movimentos sociais e da academia que diz o seguinte, é primeiro, é primeiro importante resolver os problemas estruturais lá nas políticas públicas, que era uma das agendas que foram colocadas aqui na sessão anterior. Enquanto isso, a gente não discute red, quer dizer, esses setores se apresentam dessa forma. É, então, essa falta de consenso também, ela de uma certa forma dificulta, né? Como que a gente pode virar esse jogo, digamos assim, o fortalecimento dessas, dessa cadeia especial. Tá? É... E, apesar disso, a gente vê uma importância muito grande dessas florestas comunitárias para a economia florestal. O, o, o Indeflor nos mostra aqui que em 2010, somente aqui no Pará foi movimentado quase 5 bilhões de dólares oriundo da atividade florestal. Então, é uma das atividades que mais contribui para o PIB aqui no Estado. E em que base ela está se dando, como que ela, a, a, a, essa atividade, ela... Trata daquela questão que o Mariano levantava, né? Como que esse passivo, digamos assim, é, da sustentabilidade tem um gradiente de remuneração assim, razoável, digamos assim, para a gente poder pensar em plataformas interessantes. Ah, e um terço, uma simulação que a gente fez com o Amazon, que pelo menos hoje, hoje um terço de toda a madeira que chega no parque das serradeiras é oriunda. Do manejo florestal, comunitário familiar, sem fazer muito esforço para saber de rastreabilidade, esse tipo de coisa. Com isso, eu quero dizer o seguinte: para finalizar, que os esforços, seja da sociedade civil, mas fundamentalmente das iniciativas governamentais, eles ainda são insuficientes. Seja porque aquilo que a gente tinha de mais abrangente, digamos assim, ainda não saiu do papel. Ah, estamos organizando, daqui a duas semanas, uma reunião que a gente está chamando de o um resgate da articulação da sociedade civil em torno dessa agenda, para ver se tem algum movimento ah, nesse novo ciclo político-administrativo que se inicia no país. Então, haverá um tensionamento muito grande ah, da sociedade civil em torno dessa agenda e também porque essas ações são absolutamente desarticuladas. Então, o problema que o Mariano levantava da articulação, sabe, estados e federação, eles se reproduzem também aqui nesta agenda. É, eu vou parar por aqui, porque é o tempo e... e já está Muito obrigado. Manuel parabéns pela apresentação, eu vejo que a gente não, não avançou muito mesmo não né? é, por um lado nós tivemos o um reconhecimento através da, do, do Acabouço Legal, que era é, da década de 90, era que nós brigávamos por isso é, conseguimos isso em parte, né? a gente conseguiu estabelecer uma política nacional para o manejo florestal comunitário. os estados fizeram a sua parte em termos de, também do Acabouço é, eu acho que a gente ficou assim, desconstruído na parte da organização comunitária como você mencionou e essa articulação é, com as empresas, né? então eu acho que isso no manejo não avançou muito agora é, a gente vê que nas outras áreas a gente tem, por exemplo, a moratória da soja a moratória da carne que, Quando que a gente vai ter a moratória da madeira? já não seria interessante a gente partir agora? Agora eu vou fazer um comentário rápido da pergunta também, Manuel. É, você já deu meio que a cola, por né, que a Neira a, que, a falou, e a gente enfrenta essa dificuldade lá no Amazonas, que já teve o um setor madeireiro extremamente forte e relevante na economia do Estado, mas hoje, de fato, está muito longe de chegar perto, de pensar numa iniciativa como essa, que eu vou colocar aqui no setor da carne e das flores por exemplo. E esse é um dos principais entraves que a gente vê. Mas, do ponto de vista econômico, a gente tem feito alguns estudos lá também é, no Amazonas com o manejo é comunitário, a gente vê que ainda é, existe uma dificuldade muito grande de, de nem concorrer, ou nem competir, mas de participar do mercado e conseguir vender é, a madeira, a gente tem trabalhado gente tem trabalhado com assistência técnica, com, com acesso a mercados e escoamento da produção lá. Não consegue, não consegue nem participar do mercado é, quando tem tanta madeira ilegal, tanta madeira de grandes escalas chegando e editando o preço dessa essa madeira. Então, eu vocês chegarem a fazer um tipo de análise do quanto que, aí trazendo o parte do Red, o Red pode ser, talvez, esse, esse aditivo ou esse, essa cereja em cima do bolo para tentar suprir um pouco dessa deficiência, dificuldade de, de da madeira concorrer no mercado de coisa. Ah, a gente tem... A gente iniciou uma discussão com eh, alguns setores da sociedade civil ah, nessa linha que você chama de moratória Então, ah, só que a gente, ao mesmo tempo, identificou que este é um setor, acho que dos mais complexos, para você poder a fazer a, a rastreabilidade entre tudo aquilo que sai da floresta e como chega. Tem um sistema de certificação é, que permite isso, mas a escala disso também é muito pequena. Ah, o máximo que nós conseguimos até então é, foi de fazer é, o tensionamento para abrir o tipo, diabo são com aqueles setores que aquelas organizações que entendem muito mais disso de que a gente ah, estamos em um processo de conversa com o Impíssimo, ah, o o manejo florestal comunitário, e familiar ele entra agora, inclusive na campanha Amazônia. É, e nesta reunião que a gente vai ter daqui a duas semanas, este certamente será um dos temas. Como é que a gente poderia é, pensar em é, inteligências de dispositivos de governança que pode se materializar em essa, de, esse, essa perspectiva de moratória é, para a questão florestal? Tá? É, o que nós temos aqui é uma iniciativa que a gente tem apostado muito, em parceria com o Interflor, na região de Portel, é, onde a gente está orquestrando sabe, uma concertação dos atores em torno da atividade. se aproveitando, no bom sentido, de um decreto governamental é, que instituiu 500 hectares de floresta para uso comunitário. Então, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a iniciativa privada, e juntamente com organizações e movimentos sociais ligados às comunidades lá, a gente está pensando em um dispositivo. Está longe ainda ah, dessa premissa de moratória, mas, no mínimo, é um, sabe, algo que nos leve a uma governança maior sobre a, esta atividade. Mas está mais do que na hora. Então, isso está na pauta tá? para a gente tratar ah, e a gente espera dar um salto agora é, nessa próxima reunião que a gente está chamando. Mariana, é, diretamente com a agenda de RED, a gente não, não fez ainda este exercício. Tá? O que a gente tem feito é um pouco de, diria que ensaios, né? não chegam ainda estudos a ser estudos estruturados, o que a gente está vendo é como que essa, essa produção, ou a cadeia florestal, ela é internalizada dentro dos demais sistemas de produção. Porque um problema para o campesinato da Amazônia é a gente imaginar que ele vai passar, passar a exercer somente aquela atividade produtiva. Então, aquilo é um dos componentes dos sistemas de produção praticados por eles. E a questão da escala, ela esbarra exatamente aí. Então, ele não vai, ou como acontece nos assentamentos, de uma forma artificializada, é, muito dificilmente ele vai destinar toda a reserva legal dele para a atividade florestal. Então, e aí ganha, assim, relevância a essa discussão de regra. Então. Esse link ainda não necessariamente foi feito, o que a gente tem feito é a, pro, a programatização de como que efetivamente essa, que a gente chama de subsistema extrativista dentro do sistema de produção praticado por ele, pode ganhar uma relevância e escala, sabe, para pensar um ordenamento mais interessante. A gente está se alinhando com o IBAN, o IBAN tem um trabalho também é, hoje na região de Santarém, nessa linha e a gente precisa de luzes para poder avançar. Então, eu retorno aqui a, o convite porque este é um link que nós não estamos fazendo e que eu acho que precisa ser feito. Tá? Então, nós não temos é, a, a, é, é, o acúmulo, essa expertise para, no momento, estabelecida para isso Então, ser muito tranquilo e sincero e fui atrás de estudos recentes e não necessariamente encontrei. Algumas questões mais gerais, mas não como na linha que você desenvolve. E okay, aí, trazendo para discussão aqui dos Estados, né, como é que eles se, se engajam nas ações, nessas cadeias produtivas, de maneira florestal, vem um papel muito importante de compras públicas. Ontem, o, o secretário Justiniano apresentou é, como um dos pilares né, de sustentabilidade econômica no programa Municípios Verdes, as compras públicas sustentáveis. Por caso da madeira. É, tem algum estado que está, tem conhecimento algum Estado que está avançando nessa linha, porque quando se fala de manejo comunitário dá para fazer um paralelo muito grande com a agricultura familiar, que por muito tempo sofreu é, e não conseguiu se desenvolver por falta de um canal de compra segura, aí foram criados os programas, né, o Prêmio, o PA, o programa de alimentos e assim por diante, que de fato tem sido assim, uma tábua de salvação. Daí, se assim, tem visto alguma conversa nessa linha para madeira? De oriunda, de maneira de comunidade, no mas... é, Nos estados, não necessariamente. Pensa essa iniciativa do programa Municípios Verdes. Vi alguma coisa muito incipiente no Amazonas, é, mas não vi nada robusto. Tá? O, que eu te, o que eu conheço de mais avançado é essa formulação no programa Municípios Verdes. É, o que é, no, fim, no, no primeiro semestre, a, no final do primeiro semestre agora, foi publicada uma portaria do Ministério da Cidade, é, que eu acho que aí tem um, tem um potencial interessante, tá? É, de o uso de madeira oriunda de unidade de conservação para a produção do Minha Casa Minha Vida Rural. É, a Caixa está à frente dessa discussão, é, e eu acho que isto pode ser algo que possa inspirar, digamos assim. Quando a gente tem sentado com o INCRA, é, que o INCRA é um dos órgãos gestores do Programa, é, fede do, o programa Federal de Mandeira de Comunitária e Familiar, o que o INCRA nos traz para a mesa é a experiência do mercado institucionalizado. Então, é preciso criar uma engenharia, que o INCRA diz, é, via o que está acontecendo com, que, com a experiência que o, que o Governo Federal tem via a é, Então, tem algumas formulações embrionárias, ah, mas com o um temor também de não considerar sabe, é, essa complexidade do que é um assentado e tudo mais. O que é um assentado e o que é um pequeno madeireiro que está dentro de um assentamento. Então, o INCRE encontra uma certa resistência de setores dos movimentos sociais para avançar, digamos assim, nessa formulação. Mas tem um embriano. Tem um embriano. Hoje o, o atual presidente Guedes, quando senta na mesa, ele fala exatamente disso. É, a saída seria o que o governo poderia oferecer, seria isto, e ter um canal, tem uma experiência para a agricultura familiar que poderia ser transportada, digamos assim, para a questão florestal. É, eu diria que sim e que poderíamos é, avançar nisso. Mas nós mesmos não a, a conseguimos ainda identificar é, as bases para que isso pudesse acontecer, fundamentalmente é, que e é aí que está. As questões estruturais a, de licenciamento ainda não, ainda não se deram. Então, é, indiferentemente. Da, de outros produtos da agricultura familiar, está relativamente mais acomodado. Então, a gente tem colocado o seguinte, sim, mas é preciso ainda avançar, e muito, na questão do licenciamento, da simplificação de normas, sabe, na assistência técnica florestal, enfim, criar as condições mínimas para isso. Mas este, sem dúvida alguma, é um canal, para a A gente já respondeu para a dizendo tudo bem, mas qual é o ritmo de aprovação de planos de manejo pelo CMBio e unidade de conservação. É, é precário, então a gente não pode pensar que as casas de, da Minha Casa da Minha Vida oral, vão ser construídas a partir de madeira unida de unidade de conservação tão cedo. E aí, só, só para contribuir nesse caso, é, Minha Casa Minha Vida, lá no Amazonas nós tivemos uma experiência interessante porque, é, para a construção das casas do INCRA em unidade de conservação, as terceirizadas é, das empresas que, que venceram a licitação, elas, então, pagavam a mão de obra para o comunitário explorar a própria área, ou seja, eles pagavam só a mão de obra. Então, em tese, eles não estavam extraindo madeira manejada e nem nada. Eles estavam só pagando os caras pela mão de obra, porque não estavam cometendo crime ambiental de alguma forma. Isso nem de idade, conservação. da história então, de Paragorfinas, é, a gente buscou trazer uma das ferramentas que nós utilizamos que é a compensação da reserva legal, das reservas ambientais, é, como um implemento de rede mais no município. E isso não se dá numa, numa formalidade. Isso se dá é, no dia-a-dia, -dia. isso se dá no âmbito do licenciamento ambiental rural. Então, é uma experiência boa. Por que, que eu acredito que para a gente, enquanto é uma experiência boa? Nós temos que aprender a conviver com as mudanças climáticas, porque quem não quer ter o seu celular de ponta, quem não quer ter o seu computador, quem não quer estar num carro bom, né, ter o conforto da tecnologia, não o conforto da tecnologia que vai se utilizar de uma forma degradadora, mas o conforto da tecnologia aonde nós vamos buscar é, o equilíbrio entre a economia e o meio ambiente. Tá? Então, a gente, em Paragominas, costuma sempre dizer que o programa, o projeto Paragominas-Município Verde não foi um projeto ecologista, não foi um projeto ambientalista. Foi um projeto em que proporcionou fazer a adequação a regularização ambiental para fomentar a economia. Senão, não conseguíamos nem fazer uma coisa e nem outra e ontem vocês ouviram é, do Neto sobre a questão da, da do município ter entrado numa lista de embargos em, e as grandes trades não compravam mais a soja em razão que o que, que é a soja de Paragominas perto de uma grande cargil onde compra soja do mundo inteiro tá o que que é o boi de Paragominas perto de um grande Comprador de boi, como uma friboi da vida, como um exemplo, enfim. Então é muito pequeno a nossa escala quando se trata das grandes empresas, mas a gente queria dar, buscar a sustentabilidade das nossas atividades econômicas. um pouco ah, latim. Bom. É, em 2011 é, nós reformulamos a nossa lei ambiental e criamos um código ambiental municipal em Paragominas e nesse código é, tem uma política municipal de mudanças climáticas tá? em que se a gente for aprofundar mais a lei dentro de um sistema municipal de redução de emissões a gente busca implementar o REDD+ Então, observando, trouxe dois artigos da lei em que diz, no artigo 254, que se cria no âmbito do município, é, o sistema municipal de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável e manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal, ou seja, REDD+ que funcionará em articulação com o sistema nacional e o sistema. Estadual. Mas lá embaixo, no outro artigo, a gente coloca que as licenças ambientais dos empreendimentos com significativa emissão de gases do efeito estufa serão condicionadas à apresentação de um plano de mitigação de emissões e medidas de compensação, devendo para tanto os órgãos integrantes do sistema municipal estabelecer respectivos padrões. Então, ou seja, toda atividade seja urbana, seja lá no rural, a gente busca é, é, fomentar de que se tenham é, tecnologias ou se utilizem de mecanismo que vá reduzir as emissões. Seja isso é um incentivo ao trabalhador de bicicleta, o seu trabalho em deixar o seu carro, sua moto na garagem e na bicicleta, ou seja, numa grande propriedade rural que necessita de reserva ambiental. Ontem o Sandro falou do, do ABC, né, para Minas. Muitos produtores buscam esse financiamento da agricultura do baixo carbono via Banco do Brasil. E isso já é para gente um incentivo de entender para Bom, nós temos uma área total de um milhão de 900 mil hectares, ou seja, são 20 mil quilômetros quadrados do tamanho do território de Paragominas, O tamanho do estado do Recife, né, é maior que a, que a Bélgica, né, maior que a Suécia, então, é um município maior que o estado do Amapá, 20 mil quilômetros quadrados. Então, de floresta, hoje nós estamos com 65 66% ainda do nosso município possui uma cobertura florestal, florestas que já foram, claro, exploradas, mas que possui um banco de remanescentes ainda muito grande. Quem conhece aqui teve a oportunidade de conhecer o IFT, ele possui em Paragominas um grande projeto de certificação florestal que fica nas áreas da Siqueira. Só aí são 200 mil é, hectares de floresta nativa. Aí são realmente florestas nativas. Temos uma vegetação que está em um estágio de regeneração, que varia até aproximadamente 15 anos, e isso representa para a gente 100, 100 mil hectares mas lá na frente eu vou dizer o que ela representa e é importante para a gente essa vegetação em regeneração. Ou seja, foram áreas que na década de 70 foram degradadas tá? e viraram pasto, foram queimadas, viraram pasto e, por algum motivo, essas áreas foram abandonadas, ou seja, são áreas que são altamente degradadas. Nossa área urbanizada é uma área pequena representa só 0,13% do município e a nossa área produtiva, ou seja, chega a próximo dos 550 mil hectares, que é a nossa área de produção. Com o te precisa de área para adequar a reserva legal, 29 mil hectares, ou seja, a adequação da reserva legal pelo novo Código é muito pequena do município muita gente na verdade como era financiamento do FNO, financiamento da Sudan, década de 70, década de 80 as pessoas abriam 50% era onde era permitido tá? então muita gente foi beneficiada com o que se fez no passado, o novo código na verdade beneficiou muita gente pelo passado A área de preservação permanente é adequar é muito pequena também, a gente tem aí 13 mil hectares só para adequar a preservação permanente. E o excedente de reserva legal e o excedente de florestas que foram declaradas no município? São 287 mil hectares. E aí entra que, é, no ano de 2010, o prefeito sancionou uma lei em que vetava, o corte raso de florestas nativas, de florestas com remanescentes florestais, de florestas que nunca tinham sido abertas. Então, em 2010, o prefeito vetou, porque nós ainda tínhamos 287 mil hectares de áreas que poderiam se tornar é, pasto ou soja. Ou seja, podia-se ter o corte em raso. O Código Florestal em vigência era o de 65% e ele tem o um direito a abrir 20%. Hoje ainda tem, tá? mas também tinha essa política. E nós vetamos. Então, foi uma política que houve muito realmente desgaste. Obviamente que sim, muitas pessoas se sentiram prejudicadas. E as outras... É, se sentiram beneficiadas, porque nós tínhamos certeza que a floresta em pé valeria muito mais do que a floresta deitada, do que o pasto, do que o, o, a agricultura. No licenciamento ambiental rural, é, nós emitimos aí 172 é, licenças ambientais rurais. Agro Silvio Pastoril e de Manejo Florestal. Tá? Paragominas é o único município da Amazônia que tem a delegação da gestão florestal. Ou seja, plano de manejo florestal, silvicultura isso tudo é licenciado no município. Nós temos de carro validado, tá? cadastrado no Silan nós temos 96%, mas validado nós estamos com 13,25%. Tá? É, a área autorizada para a produção hoje já chega a 157 mil hectares, o total de reserva legal que nós temos, isso pelo licenciamento ambiental, 160 mil hectares, ou seja, o que nós temos ainda de reserva legal é superior do que se tem de produção de reserva legal a regularizar pelo licenciamento 20 mil hectares de excedente de reserva legal 33 mil hectares se tem tá regularizar. Oh, de excedente de preservação permanente 13 mil de preservação permanente a regularizar 3.210 hectares e aí vem o case da compensação até hoje, já foi efetivado 4.400 hectares de compensação. Ou seja, aquele produtor que abriu a sua área no passado, abriu mais do que devia, ou abriu 100% da sua área, hoje a gente licencia com o foco da compensação. A gente licencia com o foco da preservação e a conservação da floresta. Então, como se tem no município, reserva, que ele pode compensar, então aí existe uma negociação entre produtores. Quem tem a floresta, utiliza como uma servidão e quem está devendo, paga por essa servidão. Então, ele produz e a floresta se mantém conservada, evitando aí, claro, desmatamento porque são muitas áreas ainda que 100% delas ainda tem uma cobertura, a sua cobertura florestal, onde ele tem o direito legal de abrir o 20%. Aqui é uma ferramenta, nós é, adquirimos um sistema que chama SIGCAR Esse SIGCAR na verdade, ele agilizou nosso processo de cadastramento ambiental rural no município, é, a intenção era fazer a integração dele com o SILAN, que é o, o do Estado, mas não rolou. Né? Tem, tem três anos aí tentando fazer e não consegue. Então, o que, que é o CICAR? A gente cadastrava os imóveis, era uma análise, é uma análise automática, ou seja, como o município tem uma base geográfica georreferenciada, então essa análise, dava para se fazer essa análise automática e ou seja é mais ou menos igual o Sicar que se tem no federal e a gente começou como não sei lá não, não rolava com o estado a integração dos sistemas de car a gente começou a utilizar essa ferramenta para proporcionar a compensação então o sistema você abre uma tela, tela inicial, você vai buscar nessa tela inicial um, um imóvel que tem um ativo de reserva legal, você busca pelo nome, você busca pelo CPF, você busca pelo nome da fazenda, você busca pelo carro, é uma busca bem, bem ampla. É... Daí você encontra um imóvel, que no caso aí foi a Fazenda Sucero Aí ele detalha a consulta: quem que é o técnico, quem que é o responsável, quem que é o proprietário, enfim. E aí você vai visualizar na imagem o quadro ambiental desse imóvel. Então, como a gente pode ver, é uma área que está com tem 249 hectares de reserva legal tá? e tem, como cobertura florestal, 2.493 hectares. Então, enfim, como a reserva legal mínima para fins de recomposição é de 50%, logo a reserva legal excedente, nesse exemplo, é de 1.246 hectares. Então a reserva legal está totalmente ocupada por floresta e não há área degradada. Portanto, a reserva legal excedente pode ser utilizada para compensação. O PROT. E define para a gente se foi uma área aberta ou não. É o PROT. Tá? E aí eu vou buscar uma área que tenha um passivo. aí a gente encontra uma fazenda, que é a Fazenda Kampala. Mesmo jeito, detalha a consulta. E a gente encontra uma fazenda aí quase 100% aberta. Tá? Aí dá os dados dele, então. Como a reserva legal mínima para fins de recomposição é de 50%, é, o passivo dessa reserva legal, dessa fazenda, está em 257 hectares. Tá? Considerando que foram declarados 27 hectares de reserva legal no próprio imóvel. O imóvel possui apenas 3 hectares de cobertura florestal. Portanto, o passivo é 257. Pode ser compensado utilizando parte do excedente da reserva legal da propriedade anterior, que é de 1.246 hectares. Então, ou seja, ela compensa e ela ainda sobra floresta para compensar outros imóveis. Quando então, ele declara isso, a margem da, da matrícula para tá? compensar. E aí a gente efetiva a, a compensação do excedente com o passivo, ok? Bom, daí a gente analisa um, um imóvel que ele foi totalmente degradado e que pelo zoneamento do município, né, nós fizemos um zoneamento ecológico econômico. Então é uma área que tem uma aptidão agrícola. Então, se eu for definir que 50% disso é a restauração, o que vai acontecer? Ele abriu, ele vai começar a restaurar e corre o risco de ter fogo. Nunca vai se escapar desse risco. Então, corre o risco, além das pragas, corre o risco do fogo. Então, isso é caro para o produtor e isso ele não tem interesse. E isso a gente está desestimulando a economia. De uma área que poderia ser semelhante ao que era há aproximadamente 100 anos. Tá? Então a gente opta para ter a compensação, onde se tem biodiversidade, se mantém a biodiversidade, são áreas que podem ser propícias para pesquisas, são áreas que, que vamos resguardar um banco imenso tá? de semente para qualquer tipo de é, exploração. Racional, seja farmacológica, né, seja próprio, propriamente comercial, com sementes oleaginosas, enfim. Tá? Então, a gente opta em Paragominas por isso. Obrigado. Pela atenção. Parabéns, viu, pelo trabalho, porque a gente fica olhando assim e então, fala, ah, a gente vai chegar lá. É. Vocês, no caso, vocês estão implementando o carro no município, a maioria dos, dos estados da Amazônia estão trabalhando assim, lá no ACE, é, quem está implementando o carro é o Estado. Né? São realidades diferentes. E, e aí eu queria saber também como é que vocês fizeram todo esse trabalho de convencimento mesmo para que. É, conseguir se concretizar o CRA, que eu vejo que é, é o melhor caminho que a gente deve seguir, né, que é a compensação para esse passivo enorme é, que a gente tem na Amazônia Geral como um todo. Como é que foi esse processo? Né? Porque a gente também vislumbra é, trabalhar com o CRA, no caso, os passivos que a gente tem, principalmente no lado leste do estado lá. Ok, essa pergunta foi ótima, da Magali. É, ou seja, do limão nós fizemos uma limonada quando nós entramos na lista do embargo e em que o ministério criou os critérios para sair do embargo que seria reduzir o desmatamento até 40 quadrados anuais e ter 80% do território no cadastro ambiental rural nós aproveitamos a oportunidade reduzimos o desmatamento porque nós chamamos a sociedade 51 entidades da Sociedade de Paragominas é, pactuaram pelo desmatamento zero. Porque ali, nós tínhamos que sair da lista. Ali, o enfrentamento não iria levar a lugar nenhum. E a gente entendia, assim que quem era rico, vamos colocar aqui claramente, podia arrumar sua mala e ir embora. Quem era? Não era o empregado de fazendas, ou de serrarias, ou de carvorias, ia fazer virar função de miséria na cidade. Então, nós chamamos a cidade, chamamos todos os setores, sindicato rural, sindicato do comércio, sindicato de trabalhadores rurais, então, ou seja, todos, e sensibilizamos na necessidade de sair nessa lista. O, o cadastro ambiental rural foi a mesma situação, foi um outro pacto que a gente chama de Pacto pelo produto legal e sustentável. Então a sociedade, muito mais voltada para os produtores aí, acabaram aceitando, aderindo ao, à adesão do carro. Daí nós juntamos o Sindicato dos Produtores Jurais, para não botar o poder público como é a força, é a mão do poder público cobrando, então era Sindicato dos Produtores Jurais, junto com a ONG, que era a TMC e começaram a fazer esse trabalho, ou seja, deu mais tranquilidade, mais liberdade para o produtor chegar lá e mostrar como que é a sua fazenda, de mostrar como são, como ela tem passivo, como ela tem que devia. Mas a gente sempre apostou que ninguém seria, na verdade, punido por mostrar o que tem. Pelo contrário, seria um futuro, era um futuro a médio, era um projeto a médio, longo prazo, queria se ganhar com esse projeto. A pergunta é, o fato de vocês fazerem o licenciamento, lá, como você disse, né? vocês fazem o licenciamento, vocês têm uh, produtor familiar na né, região e eles têm acessado também o licenciamento? Todos. É, o, apesar de ter uma, uma resolução do COEMA, do Conselho Estadual daqui de meio ambiente que Dispensa o licenciamento de atividades com, abaixo de quatro módulos, é, mas eles acabam buscando a secretaria e a gente acaba sempre orientando que eles buscam, busquem né, a secretaria. O Amazon fez um trabalho com os pequenos é, proprietários, né, com a agricultura familiar, em que cadastrou todos a custo zero para eles. Então foi um trabalho que foi desenvolvido junto com o Amazon. E essa regularidade do cadastro, eles acabam vindo com o fomento, por exemplo, do Pronaf. Hoje, no Pronaf, para ele pegar um financiamento, ele precisa ter o cara, ele precisa ter uma licença. Então, eles buscam hoje a secretaria, seja para criar um boi, seja para fazer um tanque, para a piscicultura, seja para, para, para plantar ou fazer uma casa de farinha em si. Então, a atenção a gente dá muito para a agricultura familiar. Aí só, é, é, trazendo aqui a, a, ao seminário, o nas tem aí na história 10 anos né, de eleita a melhor merenda escolar do Brasil. Justamente porque toda merenda escolar é, é produzida a partir de produtos que são da agricultura familiar. Então é servido da galinha caipira, é servido o ovo da galinha caipira, é servido o iogurte do leite que sai da agricultura familiar... É servido o, o, o próprio leite, então é servida a melancia, é servido o gerimum, a abóbora, em e etc. Tá? Então, seja da fruta, do hortifruti granjeiro, ela é agricultura familiar, que abastece a merenda escolar para o Parabéns, secretário pela apresentação. É, meu nome é Paulo, sou da Busse Clima, da SDS, então, no de departamento do Amazonas no Departamento de Floresta e Serviços Ambientais onde se concentra o PPCD. e dentro do PPCDão, uma das ferramentas principais é o CAR né? e a minha dúvida vem em cima da, no ato da adesão do CAR né? uma vez identificada as áreas degradadas os projetos para recuperação dessa área, eles já saem é, junto com a formação do CAR, como que se dá esse processo? É, qual, qual é o método que vocês estão utilizando? Vocês voltam lá depois, consistência técnica, para fazer esse projeto de recuperação, o que é isso? Bom, o, o... lá em 2010, 2009, 2010, quando se começou a se fazer o carro é, se tinha, claro, muita dúvida, os produtores tinham uma preocupação por isso, como eu falei, foi passado para o Sindicato Rural e para a CNC. A exigência naquela época de se, se recuperar áreas, por exemplo, ele definiu ali que a reserva legal dele estava degradada, é, e que ele precisava, que ele tinha passivo de reserva legal, passivo de área de preservação permanente, ali a gente não fez a exigência Ali a gente tirou o pé do acelerador a gente veio começar efetivamente a fazer essa exigência a partir de 2011 tá? e, e aí quando surgiu o, o, um decreto da, da governadora do Pará ela propôs a compensação e a restauração. Daí nós começamos a trabalhar os projetos de compensação e mostrar para eles que existia essa possibilidade de compensar a área. Então, ou seja, de reserva legal em si, muita gente opta para compensação. De áreas de preservação permanente tem um monitoramento, que é um monitoramento feito especificamente por imagens. Tá? seria junto com o Amazon seria com eles que é feito o tempo todo por imagens é muito difícil ir no campo porque é, você vai a gente vai ver né, em áreas de APP a restauração natural em áreas de APP é muito mais válida basta que ele isole a área e em um ano você vem com as vegetações primárias todas saindo então eles optam pela regeneração natural o isolamento e a regeneração natural e esse acompanhamento ele é feito por imagens ano a ano tá? uma vez alguém me falou que tinha uma parceria com o Ministério Público né, em relação aos táxis esse monitoramento é, através do Amazon, uma vez que o Amazon detecta né, olha, a área ali, sofreu degradação, daí o Estado vem, pobre do, do, do município, olha, não sei, se tem um compromisso por um hospital, mas, no entanto, esse desflorestamento está acontecendo daí parece que gera um, um termo de, de de conduta, alguma coisa assim? Você pode explicar um pouco melhor como, que é, esse, como é que está acontecendo isso? Posso bem lembrar. É, nós temos essa, realmente essa parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, em que os pequenos imóveis rurais, tá, que eles não que foi detectado que precisa restaurar a PP, é feita uma transação penal de quem está respondendo algum crime ambiental, seja civil, seja penal, ou seja, é feita essa transação e esse recurso ele é encaminhado para o fundo no do meio ambiente e o Amazon faz esse, esse, esse monitoramento, essa restauração dessa app. É feito um diagnóstico, se, se é a natural ou você tem que fazer o um plantio direto. É feito esse diagnóstico. As, os médios e grandes produtores, não, não tem isso. Eles têm que fazer, porque a lei existe, mas os pequenos não. Então, é, um, é uma parceria junto com o Ministério Público para atender a agricultura familiar. ok?